Paz do Senhor, tudo bem? Meu nome é Ana Beatriz, esse é o canal sobre as coisas de Deus E hoje eu quero falar sobre o que todo mundo está falando Coronavírus Eu não aguento mais falar sobre isso com as pessoas e pensar e orar a respeito Mas eu acho que é muito importante que todo mundo que tem qualquer tipo de plataforma de informação fale sobre E no nosso caso, vamos falar em relação a Deus e a Bíblia, o que ela diz sobre isso Mas antes então, eu quero começar com algo que eu achei interessante pra caramba Você conhece Martinho Lutero? Lutero é o cara que fez a reforma protestante, um dos responsáveis por isso, né? que a partir dele a igreja que curte o evangelho, que fala sobre o evangelho, cresceu bastante. E na época dele, estava acontecendo a peste negra. eu Não sei se você se lembra, mas a peste negra também era uma pandemia, como está acontecendo agora no coronavírus. E olhem só o que é o comunicado oficial de Lutero para a igreja naquele momento. Pedirei a Deus para misericordiamente proteger-nos. Então farei vapor, ajudarei a purificar o ar e administrar remédios e a tomá-los. Evitarei lugares e pessoas onde a minha presença não é necessária para que eu não fique contaminado e assim não inflija nem polua outros e, portanto, cause a morte como resultado da minha negligência. Se Deus quiser me levar, Ele certamente me levará e eu terei feito o que Ele esperava de mim e, portanto, não sou responsável pela minha própria morte ou pela morte de outros. Se meu próximo precisar de mim, não evitarei o lugar ou a pessoa, mas irei livremente conforme declarado acima. Veja que essa é uma fé que teme a Deus, porque não é ousada nem cessata e não tenta a Deus." Isso era o que Lutero falou sobre a peste negra lá atrás, na, lá na Europa, quando eles perceberam que existia uma pandemia acontecendo. Ele falava, olha, eu só vou em lugares onde foi extremamente necessário, mas por fé e pela vontade de Deus eu faço o que ele mandar. E eu acho que isso é muito sensato para nós, povo de Deus e igreja do Senhor, nesse momento. Que nós também temos essa responsabilidade social de não passar para outras pessoas, de não se expor desnecessariamente, porém, entender que Deus é Deus de grandeza, e Deus de cura, Deus de salvação e de livramento. Mas agora a gente está falando do comunicado de um líder da igreja. Eu queria mostrar para vocês algo que meu pastor mandou para nós e eu achei sensacional e eu queria compartilhar. Na palavra de Deus diz assim, em Mateus 10,16 Eu estou enviando vocês como ovelhas entre os lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E em 2 Timóteo 1,7 Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, a palavra de Deus fala sobre covardia e equilíbrio. Fala sobre ser prudente, mas também entender que as coisas precisam ser pensadas, precisam ser analisadas. Que você não pode ter medo do mundo, porque Deus está com você. Mas deve ser prudente sim, porque você é sábio, você é um ser racional. Mais uma coisa. No mesmo sentido, a palavra de Deus também diz um texto que eu acho ele sensacional e deve estar muito na moda agora no Instagram, né? Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. O Senhor me livra do laço do caçador e do veneno mortal. Ele me cobre com suas penas e sob as suas asas encontro refúgio, e a fidelidade dele é o meu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sobre as trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Mil poderão cair ao seu lado, dez mil à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua casa. Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito. Para que os protejam em todos seus caminhos. Com as suas mãos eles os segurarão. Para que você não tropece em nenhuma pedra. Isso está lá em Salmos 91, 1, 12. Então essa palavra está trazendo uma, uma esperança para nós que somos amados do Senhor, guardados pelas mãos poderosas dele, do fato de que mil cairão ao seu lado, dez meu seu direito, você não entrará em corte nem casará. Não, não. mas pode acontecer algo com o mundo inteiro, que se você estiver guardado pelo Senhor, você estará livre, você será salvo. Isso é uma palavra de esperança, de salvação. Para nós entendermos que o Senhor Deus é poderoso e cuida de nós como um Pai amoroso. Só que a Bíblia também alerta na palavra de Deus, lá em Mateus 4:7, Não tentareis o Senhor vosso Deus como tentastes em Massá. Lá em Deuteronômio, né? E ainda nos ensina Jesus Cristo quando recebe Satanás. Aí sim, em Mateus. Diz-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor seu Deus. E próprio Jesus previu tudo isso, falando assim, lá em Mateus 24, de 4 a 8. É, acalma-vos né? Acautelai-vos. Ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvereis de guerras e rumores de guerras. Olhem, mas não se assustem, porque é mister que tudo aconteça, mas ainda não será o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, haverá peste, haverá terremoto em vários lugares. Mas todas essas coisas serão somente o princípio das dores. Então se você acha que isso é a mão de Deus, é juízo do Senhor, porque está todo mundo muito sem vergonha nesse carnaval. Então Deus foi e mandou essa peste para que ninguém se livre disso. É Deus fazendo, castigando o povo, pelo amor de Deus, vai ler a Bíblia. Não tem nada a ver com isso. Primeiramente, o Senhor não vai mandar a ira dele prometida na palavra enquanto a igreja dele estiver nessa terra. Isso já é mostrado em Sodoma e Gomorra quando ele tira Ló. Já é mostrado no Egito quando ele poupa Israel. E também está sendo mostrado em Apocalipse, em Mateus, quando Jesus diz que a igreja dele é protegida. Porém... Isso não quer dizer que nós não passaremos pelos rumores de guerra. Nós não estamos em Apocalipse, estamos na, na pré-Apocalipse. Né? Em breve Jesus virá. Porém, não estamos nas guerras, nem no, no fim. É só o começo do começo. Então, não pense que Deus já está derramando a sua ira e já está Satanás e Anticristo entre nós. Nem pense que são o nosso presidente ou o Papa essas pessoas nesse momento. Porque não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que hoje nós estamos sendo guardados pela mão do Senhor, mas que haveriam pestes, Terremotos, tragédias, que haveria comoção nacional, nações contra nações, mas isso ainda não seria o fim. Seria o princípio das dores e onde Jesus ainda estaria conosco. E por fim, em João 17, 15 a 19. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo como eu não sou do mundo. Isso é Jesus falando. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que eles sejam santificados na verdade. Resumindo e concluindo, eu vou colocar todos esses textos aqui embaixo, como sempre. Jesus está dizendo que nem nós, nem ele somos desse mundo. Só que esse mundo, ele é mau, ele está torto, ele está todo trabalhado no pecado, está cheio de problema e nós estamos sujeitos a isso. Estar sujeito a isso não quer dizer que somos presos a isso. O Senhor Deus é poderoso para todas as coisas. Então, ele também é poderoso para nos curar, para nos liberar, para nos libertar. Que a sua fé não seja abalada por causa de uma peste, assim como não foi por causa da guerra 1, por causa do ebola... Porém... Isso não tira o fato de que somos seres responsáveis, pessoas de testemunho, um povo escolhido para refletir o amor de Deus nessa terra. E o amor de Deus, ele quer ajudar as pessoas, ele quer curar pessoas, ele quer abençoar pessoas. Então, por exemplo, na minha casa, eu sou grupo de risco porque eu tenho asma, meu pai é grupo de risco porque ele tem diabetes, meu vôzinho de 83 anos é grupo de risco porque ele é idoso, então eu vou tentar agir com maior responsabilidade do mundo para que eu não traga tristeza para que eu não traga doença para que eu não traga é Agonia pra ninguém na minha casa Nem pra mim mesmo Então o chamado do Senhor é que você seja prudente Que você tenha equilíbrio Que você saiba que o Senhor é Deus e te guarda de todas as coisas Que isso não é o fim do mundo Nem castigo de Deus E principalmente que somos seres amados do Pai E que estamos aqui para fazer a vontade Dele Se o Espírito Santo que habita em você te guia a fazer coisas Faça coisas Se o Espírito Santo que habita em você te guia a se guardar E ficar quieto e ficar em casa Fique quieto e fique em casa é impossível eu dizer que Deus habita em mim, não em você, habita no pastor, mas não habita em nós, habitava em Lutero, mas agora em 2020 já não tá aqui mais. Deus é Deus o tempo todo, e é um Deus de cura, de salvação, de libertação e de livramento. Não é um Deus de castigo, isso não é um castigo para a humanidade, isso é o princípio das dores que a Bíblia já diz que aconteceria, mas também não é apocalipse. Pense bem, se você é um ser de amor... Ame ah, as pessoas, use seu WhatsApp, use suas redes sociais, ligue para elas, leia a Bíblia, descanse, mas não seja alguém que não tem temor a Deus. Nós devemos temer o nosso Pai e temos que respeitar as pessoas e a vida das pessoas, porque cada um de nós é o grande amor da vida de alguém, principalmente do Senhor Jesus. Amém? Que o Senhor te favoreça.